Não, mas quem é que vai pedir autógrafo? Não me pedem nem foto, né? Ô, Tubarão, um beijo grande, Tubarão. Até amanhã, Mikaner. Muito dá um obrigado. Autógrafo Até amanhã, vou te dar, já, já. Me dá um autógrafo. Olha, amanhã, 7 da manhã, FM o dia, e 10 no meio-dia, balanço geral. Tchau, gente. Na hora do almoço, põe no balanço geral. tô melhor.